Olá, hoje nós vamos aprender alguns recursos vinculados ao Adobe Acrobat Reader. Todos os recursos que nós vamos falar aqui, se eu não me engano, começam no Adobe Acrobat Reader 9. O primeiro deles são as camadas ou layers. Nós temos um documento gerado pelo AutoCAD, poderia ser o CAD, o GIS ou equivalente. As camadas servem para habilitar e desabilitar elementos conforme a sua necessidade de visualização. Desativando aqui, nós desativamos a alvenaria, depois as cotas, a informação de texto e sobrando só a janela. Mas vamos dizer que você queira mostrar somente a alvenaria. Está aqui, a alvenaria. O outro recurso que nós vamos mostrar são as ferramentas de medição, onde você não precisa que seja disponibilizado todas as medidas para você. Você pode, utilizando aqui o Adobe Acrobat, você mesmo fazer as medidas tanto de linha, perímetro e área. Para usar a ferramenta de medição, você vai clicar em ferramenta, medir, vai aparecer essa barra de ferramentas. Esse recurso está disponível, se eu não me engano, a partir do Adobe Acrobat Reader versão 9. Clique em ferramenta de medição, nós já vamos explicar para que serve cada um desses elementos. Você vai marcar o ponto de início e o ponto final e ele vai te dar a medida. Você está vendo que aqui a nossa medida feita no Adobe Acrobat bate com o que foi feito no AutoCAD. Sempre ele vai deixar isso aqui para você e é como se fosse uma nota. Para que serve cada um desses elementos aqui? Aqui é o ajuste do tipo do ponto. O ponto vai ajustar sobre o caminho. Quando você estiver passando o mouse, você vai ver que ele vai deixar esse quadrado embaixo do mouse. Quando ele virar o triângulo, quer dizer que ele é o ponto central da reta que você está. Isso aqui é para facilitar a sua vida. O quadrado vermelho cheio é interseção. Então, aqui você ajusta sobre o caminho. Se você desmarcar isso aqui, você vai ver que ele não vai seguir o caminho. Por acaso, ele está mostrando as extremidades e o meio. Aqui é as extremidades, ou seja, ele não vai te ajudar nas extremidades. Aqui é o ponto central, e aqui é a encruzilhada, as interseções. Esse aqui é um caso de interseção. Então, você deixando esses, todos esses aqui ativados, vão te ajudar nessa questão. Caso não deseja, é só vir aqui e desativar. Por exemplo, vou desativar aqui o meio. Ele não vai avisar para a gente que, quando é o meio. Marcando. Ele avisa com o um triângulo. Para cada um, você tem um símbolo diferente. Os tipos de medições disponíveis. Você tem a linha reta, o perímetro e a área. Linha reta é do ponto A ao ponto B. O perímetro, você pode fazer várias retas e ele vai somando todas as distâncias e te dá o resultado final. Toda uma área de uma determinada região, fechando um quadrado, um círculo e por aí vai. Vamos ver aqui o perímetro. Você marca os pontos do qual você deseja. Ao final, você dá um clique duplo e ele vai te mostrar. Ou seja, iniciando aqui, percorrendo este caminho, a distância total deu 4.96. Você clica novamente, apagou. A gravação, da, a medição da área é semelhante, você vai marcar todos os pontos que vão sobre a área. Clique duplo, ele vai te mostrar a área. Lembrando que a área, no caso, nós estamos usando o um sistema métrico, perímetro e distância marcados em metros, e área é marcada em metros quadrados, porque é sempre lado vezes altura. E é basicamente isso. Aqui você tem outras ferramentas. Essa é para figuras 3D, e essa daqui é de exibir detalhes do objeto. Em uma outra videoaula, vamos detalhar sobre cada uma delas. Por enquanto, é só isso.